Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna Com o um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa De 7 mil reais, não tava conseguindo nem dormir né? E gastar o que eu aprendi com esses caras Eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo Pra entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Foi igual o São Paulo Fashion Week também A experiência que eu tive Você, ah, eu tava... Cara, é tipo 9 minutos, é uma loucura Você desfilou no São Paulo? É uma Paulo, catarse, cara? não, é eu fui assistir Eu fui assistir. Ah, eu também, eu fui, vou... é tô... tô... tô... tô... tô... tô... cara Mas, de... tô... ó, eu já gravei São Paulo Fashion Week. Eu entendi o que você falou, dá raiva mesmo, cara. Você, você recebe, é rápido demais, É, você, quer, você ganha um convite. Uhum. Pra ver o tiro do Fernando não sei o quê. Ganho o convite. Você senta, puta, é. Aí a galera senta, apaga a luz você vem. vem. É. Não, é três minutos, é. passou as roupas, acabou. Passou é. o cara é impressionante, acabou. Cara. Cara. Acabou, sai todo mundo, é. agora é. entra outra galera é. que vai ter outro filho. Falando, gente, Tira caralho. Cinco minutos, velho. Aquela galera com cara de bulímica, com cara de. <risos> né? Não, e tipo assim, nossa, roupa que tem você que forte, é, né? Tipo, olhando é feio que você não é modelo, né? É, o pessoal, olha, cara, é. as linhas. Não é engraçado, Não, porque... e tem uma e coisa que é uma... tipo assim, aí vai entrevistar <risos> o. O, o, né? o modelo. Ah, o... É, não, tipo ah, estilista. O estilista, né? estilista, tá. E aí, cara, o cara assim. Não, porque assim. A minha coleção, ela foi inspirada é, na decadência de São Paulo, do século XVIII, então assim, esse, esse preto poluição, né, assim, em homenagem Ao né, aos craqueiros de hoje em dia, cara, é uma coisa não que fala, mano, tomando mano, burro, meu, mano. Que esse é, cara tomou, é, né, não é que tomou, é que tem nego que morde essa isca, não. totalmente, e cara, eu, tem eu que comprar assim. essa porra e pagar caro você não vê ninguém usar é? na rua nunca. Ah, mas é tem não, ninguém... jamais. Não, já é sou guarda em casa, eu acho. A tia né? entra com o chapéu maior que essa mesa. <risos> velho. É, Aí é. ela entra com o chapéu, com umas penas. Olha, você é a única pessoa vai usar isso. Eu tô cara? há 40 anos esperando aquele chapéu da abertura do Fantástico estar tá na rua. Eu não hum. vi ainda. <risos> Não vai mano, ver, é protótipo. você não vai ver. As mulheres com aquele chapéu de preto. Aquele... Maravilhoso, maravilhoso. Os é, um eu... esquadro, o um negócio. É, oh, mano, aí, aí você vai ver a Lady Gaga com uma roupa que é de carne. De carne, é. Costurando e tem, teve toda uma, uma coisa. Um é louco conceitual. de... Esse mundo da moda é louco, velho. A moda é muito louco. É muito louco. Eu não entendo. A, é engraçado que as pessoas compram Dá sem... Dá pra perceber. Sem pensar muito. Não, elas compram sem pensar. Cara, eu acho que tem Ai, uma foi, coisa... Realmente é muito avant-garde. Avant-garde, é avant-garde. É muito avant-garde. É. É avant é. Ah, é. sim. Ai, é. Porque é muito fashion. Porque a é. autre porque é. porque é. é. couture... Porque, outro é. couture porque... é. Cara, e tem uma coisa que é assim. Eu acho que quem tem muito dinheiro, cara, tem uma hora que ele fala, cara, eu vou gastar com o quê? Então, assim, é, né, porque... Inventa eu, a moda. É, porque eu conheço um pouco da moda sustentável, uh -huh, assim, uh -huh. gosto muito, né, sou, sou, sou aderente, muito ligado, muito ligado. Tá, muito ligado. Tá. O, de onde vem a roupa que eu visto? Eu sou muito ligado. Tá. Mas, e tem uma coisa, assim, da que boli... é... <risos> que é grife, né, cara? Sim, sim, sim, sim. sim. os bolivianos, cara, sim. os bolivianos, eles trabalham, às vezes, por saco de batata, uhum, brother, sim. 12 uhum. horas, mora num uhum. cubículo deste é, tamanho, é. com os filhos Trabalho ali do escravo. lado. Ele... Trabalho escravo. Trabalho escravo, Trabalho escravo. escravo, exatamente. Então, às vezes, aquela roupa é feita por aquele boliviano, mas ele bota a etiqueta, não vou dizer. Chique, é. Chique. chique no e o último... cara paga, é. E isso acontece isso é triste, em todos velho. os âmbitos, assim, da moda, né? Em todos os âmbitos. Mas é. Eu acho que as coisas estão mudando. <risos>